Adorei a convocação do Ramon Do Rafael Veiga, incrivelmente maravilhoso Porque para mim é o melhor 10 do país Do Rony, pela disposição, pelos gols, pelas libertadores Do Robert e Renan do Corinthians, porque é futuro né? Acho que o Martinelli poderia ir O Pedro também poderia ir mas é uma, uma visão dele e tem que respeitar. Mikael, goleiro do Atlético, também muito bom, né? Imagina. Já mostra já uma visão diferente da CBF. Gostei do Andrei, que era do Vasco. Uma baita convocação. Espero que continue assim, né? E outra coisa, olha só como a... a, a, olha só a a visão do Messi, né? Da seleção argentina. O Neymar tá fora porque tá machucado, né? O Messi foi campeão do mundo, voltou pro Paris Saint-Germain, jogou o primeiro jogo da Liga dos Campeões, vai jogar o segundo e tá na primeira convocação depois de ser campeão do mundo. O Messi é pico ou não? Pro Tite, não, porque nunca, nunca disse e nunca votou nele como o melhor jogador do mundo.